Recebemos aqui o economista da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul, Tarcísio Mineto, e essa situação da estiagem preocupando bastante aqui, não só aqui durante a Expo Direto, mas né, o andamento dessa safra, também muita gente reclamando da falta de recursos para adquirir equipamentos novos, né, para investir, é, o cenário discutido amplamente entre as autoridades aqui na feira, e que, claro, se estende né, para além né, das fronteiras aqui do evento. É, que cenário o gaúcho está encontrando nesse momento em que a produção quebrou quase 50% é, diante de uma safra passada que foi muito boa, esse ano frustrada pelo clima? O que, que a gente pode dizer para o produtor gaúcho? Bom, primeiro, Elisa, uh, o produtor gaúcho tem uma tradição forte de ter essa... essa missão e, e motivação pela de produção de produzir ele tem essa vocação nós temos essa característica e ele fica um momento muito delicado para o produtor que ele é, impactou essa seca tem impactado inclusive no psicológico do, do, do produtor ele ele vive um momento contraditório e turbulência primeiro pela questão da estiagem segundo a guerra que vem agora e aí uma preocupação que tem em relação à, à disponibilidade de fertilizantes, poderemos ter uma escassez em determinados momentos ou falta seria que não existiria o produto, que não é o caso. É, vai ter, então podemos ter a escassez, e quando se tem a escassez, sabe-se o que, que acontece. Aumenta preço e aumenta custo. Do ponto de vista dos preços das commodities, estão num momento interessante, então desse lado o produtor está satisfeito. Então os preços estão bons, é, um patamar aí da soja, mais de 200 reais a saca, é, comparado com, com, com outros anos aí, está se sustentando. É, o preço do, do milho também está bem, o preço do trigo já ultrapassando a R$100 a saca, em função dessa conjuntura e cenário é, da guerra lá, e a, a, sendo a Rússia o primeiro exportador mundial de trigo, então isso impacta sim nas cotações de Chicago, que era, era no patamar de 7 a 8 dólares para passou de 11 a 12, é, maior que, que lá de 2012, 2008, 2014, enfim. Esse é o cenário. É um cenário de preocupação, sim, porque ele tem que fazer a renegociação é, de dependências. Aqueles que têm o seguro agrícola ainda pode dar uma amenizada. Aqueles que têm o PROAG, no caso da agricultura familiar, também têm essa, essa possibilidade de fazer esse ajuste, mas ele precisa de recursos para fazer a próxima lavoura. Essa disponibilidade de crédito que ele vai ter que ter. Por quê? Porque aquele produtor que já estava mais capitalizado, é, que tinha uma reserva, ele vai ter que usar aquela reserva para repor esse, esse déficit que ele ficou agora em função da fulcinação de safra, que não é pouco. É, na soja, nós acreditamos que vamos colher menos de 10 milhões de toneladas, 8 a 9 milhões de toneladas do Estado. E essa quebra significa que o produtor vai deixar de faturar da ordem de a preços agora, da média de, desses primeiros dois meses do ano. É, é, vai, só na soja isso aí vai dar... É, mais de 41 bilhões de faturamento e no milho mais de 5 bilhões. Então, somando tudo isso, vai ser próximo a 50 bilhões de reais que não vai circular, o produtor não vai ter em mãos esse recurso. E esse recurso seria para ele saudar os compromissos e já fazer o planejamento da aquisição dos insumos para a próxima safra de inverno e também de verão. Então, é um momento bem delicado, um momento de turbulência, de descapitalização. E aquele produtor que estava um pouco mais remediado, que dependia do crédito, ele se tem o seguro, ainda vai dar uma amenizada, mas ele vai ficar com pendência. A gente sabe que não, não cobre todas aquelas despesas, geralmente, quando tem um problema de frustração. Então, agora o momento é, é positivo do ponto de vista da perspectiva de preço. E bem frágil do ponto de vista da questão dos custos e da renegociação das pendências que tem em função da estiagem. Então, a perda é grande. Esse é o cenário que nós estamos vivendo aí com o produtor. Mas o produtor ele é resiliente, isso sim. Então, ele é bem resiliente, já passou por várias é, situações delicadas. E aí tem o um debate forte, aí, que é a questão da irrigação. O senhor acha é, que com esse cenário da Rússia e da Ucrânia, embora ainda muito incerto, mexe muito no trigo, né? lá estão grandes polos de trigo. Isso pode motivar o produtor gaúcho a ampliar uma área de trigo, pensando... Nessa oferta eh, mundial, né? na falta de oferta mundial? Certo, Essa, esse é o viés mesmo. A minha avaliação é, é isso mesmo. Por duas questões. Antes da, da questão da guerra, lá da questão da Rússia. Primeiro pela seca. Primeira, a primeira cultura comercial mais é, significativa de inverno, que é o, é o trigo no inverno. Também para saudar as dívidas, né? É saudade, exatamente, para buscar um, um, um, no curto prazo a renda. Então o trigo é uma oportunidade, a primeira oportunidade. Então ele vai sim implantar o ano passado, de 20 para 21, da safra de 2020 para a safra de 2021, nós crescemos mais de 20% na área de trigo. Chegamos a 1 milhão e 200, que era é, menos de, de 1 milhão de, de, de hectares. E eu acredito que nós vamos chegar próximo a 1 milhão e meio de hectares agora, na, na safra de 2022, com trigo em função do produtor. Aproveitar aquele resíduo de, de, de, de nutrientes e fertilizantes que ficou no solo pela questão da quebra da, da safra pela seca, que não foi exportado, agora na, na, os nutrientes na, nas culturas de verão, e o produtor vai ter que fazer uma análise mais apurada é, dos nutrientes que tem no solo, e ser mais eficiente nesse manejo, nessa avaliação, e nesse planejamento, e no uso dos, do, do, dos fatores é, e dos recursos, seja ele é, de solo, seja os recursos, inclusive financeiro e também fazer uma análise nesse sentido, para ser mais ajustado, com um bom planejamento, mais estratégia, vai exigir mais um manejo mais apurado, a agricultura cada vez mais digital, mais de precisão, para ser mais assertivo e ter um custo, para reduzir custo, e sim aproveitar esses bons preços do trigo que está aí, e isso também é um fator motivador, então a questão da seca ajuda ele buscar a buscar renda, a questão do preço é outro motivador, e terceiro a questão da guerra, que pode a Rússia não exportar, ter uma sanção aí, é, e ter essa dificuldade, e nós, o Brasil é um eterno é, importador de trigo, nós importamos aí mais de 6 milhões de toneladas por ano, e produzimos é, nem... É, importamos uh, seis e o equivalente à produção mais ou menos no mesmo volume, para atender a demanda da ordem de 11 a 12 milhões de toneladas de trigo. Então, é, esse é outro fator também que vai se motivar e, e, e que o produtor vai se lançar a mão na, na produção de trigo. Até porque nós temos 7 milhões de hectares cultivados no verão e que precisa o produtor aproveitar a estrutura existente na propriedade, seja ela de máquina, equipamento, mão de obra, terra que ele tem, para otimizar esse uso desses instrumentos, de máquinas, etc., e para, é, é, num contexto da, de agronomia, ele possa fazer essa cobertura do solo e ter um, um, uma renda maior e uma, uma visão sistêmica da produção como um todo e o trigo entra é, bem nessa questão da rotação e nessa diluição de custos fixos com as culturas de milho e soja, inclusive chegando até 15% de redução nessas outras culturas e torna mais competitivo o preço para o milho e para a soja também. Perfeito, obrigada pela sua participação e vamos... Torcer por uma safra melhor aí, pelo menos na de inverno. Exatamente, então aí também tem outro componente que é importante agora, é a gente que agradece a participação, que o produtor sempre tem que estar, e ele está muito informado, está bem profissionalizado, está qualificado, mas é a questão da gestão dos riscos, né? então eventuais é, problemas de seca, ou excesso de chuva, ou pragas e doenças, na lavoura ele tem que estar, ter uma boa cobertura é, para mitigar os riscos, né? para ele não ter prejuízo e ter a sustentabilidade no processo de produção, que é o que todos querem, porque... Produzir alimentos é importante, né? E tem essa oportunidade, eu acredito que tem que ser aproveitada.